Dada a função quadrática g de x igual a 1 meio mais x sobre 3 mais x ao quadrado, calcular primeiro g de raiz de 2. Então substituindo no lugar de x por raiz de 2, então g, não vou usar essa cor, de raiz de 2 vai ser igual a 1 meio mais raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 2. Ao quadrado, não tem essa aqui. Então, g de raiz de 2 vai ser igual ao meio. Aqui eu vou manter raiz de 3 sobre 3, mais 2. E aí só basta fazermos aqui um, a soma de frações de denominadores diferentes. Precisamos igualar o denominador, então... O denominador comum às 3 pode ser 6, né? Ok? Então aqui o 2 para se transformar em 6 virou foi multiplicado por 3. Então em cima eu também tenho que multiplicar por 3, porque essa fração deve ser equivalente à outra. Aqui é a mesma coisa. Aqui foi multiplicado por 2, então vai ficar 2 raiz de 3. E embaixo, aqui foi multiplicado por 6. Em cima também por 6. 12. Ok? Vamos realizar a soma, então, g de raiz de 2 é igual a 12 mais 3, 15 sextos, mais 1 um terço, ou raiz de 3 sobre 3, ok? Então, este é o valor da função. Agora, a questão B é o contrário, eu quero encontrar o valor de x que g de x seja 1 meio então vamos substituir, g de x é 1 meio, então substituindo aqui 1 meio é igual a 1 meio mais x sobre 3 mais x ao quadrado uh, esse processo aqui, se eu for isolar aqui 1 meio menos 1 meio vai ficar 0 igual a x sobre 3 mais x ao quadrado, nós temos uma Equação do segundo grau, x ao quadrado mais x sobre 3, vou escrever assim, fica melhor, uma equação do segundo grau. Esta equação do segundo grau a gente pode obter a resposta aplicando, usando o método uh, substitutivo, tá? da, da, o método resolutivo, a fórmula de Bhaskara conhecida, né? Eu, quando falta um termo fica um pouco mais simplificado, esse processo aqui eu posso colocar em evidência o x, vou usar um método um pouco diferente, se eu colocar o x em evidência vai ficar assim, x que multiplica x mais um terço igual a zero. Então tem duas possibilidades que tornam isso zero, ou o x tem que ser zero, esse termo aqui tem que ser zero, ou esse outro termo tem que ser zero. Então, para que esse x seja zero, então, temos que x' é zero, já é uma solução. A outra possibilidade é que x mais um terço seja zero. Ah, para que isto seja zero, então, a única possibilidade é que esse x2 seja igual a menos 1 terço. Então, são duas soluções, zero e menos 1 terço. Aplicando a fórmula de Bhaskara, vocês vão chegar nessa mesma solução, tá bom? Ok, espero não ter me estendido muito. Por enquanto é isso e até a próxima.